Filhinho, aquela nossa aula, nosso momento de aprender com os outros filhos que dispõem da vida, correm os riscos para trazer o conteúdo aqui bruxinho, né? então esse é o momento de aprender o que devemos fazer para nós mantermos aqui embaixo, É muito importante. E lembrando que se sua máquina insiste em acabar com a sua vida, tá, enche encher o saco, a informática tá aí pra vocês, os contatos estão aqui embaixo, resolver esse problema urgentemente. Muito bem. Eu pretendo Não é, fazer acrobacias aqui, essas coisas, mas pode ser que dependendo do que você faça, a gente trabalha alguma coisa assim. Porque eu vou falar uma coisa, não é fácil da hora ficar tirando a cuca aqui, porque vocês imaginam, igual lá quando eu grava a Target, que é a ah, roteirinho, tal, gato e mano, nada. Só que eu ligo aqui e já era. Eu só tô dando um, um confere antes no nos vídeos, para ver se eu já não falei, porque senão fica repetitivo, né? Sempre o mesmo erro, aí eu falo, então, você sabe que me Aí, porra, não dá, né? Então vamos lá, o André Moreira, o André Moreira é diferente do que ele fez, por exemplo, salve, salve Durval, estou voltando de um rolê e tinha rodado uns 150km no bate e volta para tomar um café. Um café é bem longe, hein? Tem café mais perto, que cansa menos, inclusive. Mas, às vezes o café de lá, é diferente, o grão selecionado da bomba do macaco com o que caga e a cabra vai lá e come e, e caga de novo e aí entra na terra e faz uma fotossíntese e cresce uma árvore de café que joga no chão e semeia a arte da sedução da xícara que vem com a moça virgem e pega esse grão e coloca e queima e prepara o café. É um absurdo esse café. Então é o seguinte, descendo essa avenida aqui em BHMG... Certo? Belo Horizonte, Minas Gerais? Tá vendo isso da é geografia? Tô ligado às siglas. Que já estou bastante acostumado com o trajeto e deu ruim. O cidadão freou forte por causa de um bueiro, mas tô tentando achar até agora os de freio acendendo e não tô conseguindo. Você conseguiu? Hum, eu vou ver. Estava com o equipamento completo de proteção e eles seguraram bem o tranco. Percebi depois que só chamei o freio dianteiro. Chamar o traseiro, teria ajudado em alguma coisa ali, ou eu já tava entregue pro chão? Me ajuda a ser menos que o Little Ray. Suzane o nome dela, é uma R3 2021 e só tem dois meses de vida e parece que ela já sofreu as consequências de uma vida saudável. ela é calibrado frio, 28, 25. Tá bom. Abraço, muito together. Au! Fica com o vídeo. aqui no trânsito, voltando daquele café tal, não sei o que vamos lá, esse é um vídeo bem bacana porque ele prova na prática o que eu falo na minha teoria pronto foi feito aí a, o estampado no caminhão é legal quando a gente faz essas, essas essas tatuagens né, às vezes você gosta de um negócio, aí você vai lá sai correndo não vou fazer aqui, ó que vou quebrar a TV. Simplesmente dá aquela... E grava. eu é só fazer um contorno e aí você fica aqui, ó. Tipo um, uma coisa egípcia, uma pirâmide aqui. Assim. Aquelas coisas faraônicas. Então é isso. Aqui no caso você estampou você no caminhão. Só que aqui, filho, é o seguinte. Isso aqui é uma questão que você perguntou. E eu vou mostrar um outro vídeo aqui meu. Ah, eu só fui com o dianteiro e tal. E aí depende do curso que você faz. É, veja, eu não tô falando que está errado, mas nessa hora para mim não serve, certo? Que é o seguinte: cada pensamento seu é um segundo a mais que você vai levar de tempo para tomar uma reação. Então, você, de repente, do curso que você faz, você vai lá, olha, freio, volta o acelerador, freia é o dianteiro, reduza a marcha, solta a embreagem, reduz o outro, entra com o traseiro e aí para. Caraca, uma hora e meia para você parar. Quando acontece isso, não tem o que fazer, é mata na embreagem, freios os dois, acabou, já era, e junta, com é ela em pé, de jeito que você tava aqui, junta, não deixa o corpo pra frente, não joga, tem um vídeo que eu já fiz com a Duque ensinando vocês a não deixar o corpo pra frente, vou colocar aqui embaixo na descrição, e tem um vídeo muito antigo meu que eu vou colocar aqui de novo, que é o da Lander, eu tô no rolê, e acontece exatamente isso, eu saio, a... quem tá na frente, a Lucina viu lá um fantasma, não sei o que que ele viu, o cara estanca no freio, não dá pra desviar o carro, tá aqui, parece que não dá, não dá, e eu tenho que chamar e já era. Eu só tenho uma opção, chamar dos freios. Então não dá tempo de reduzir marcha, é simplesmente voltar a mão do acelerador com o freio, que já é o início da frenagem, encaixou a pastilha ali, ó, deu aquele delezinho de um, chama e já era no leixo de corpo para frente. Por quê? Se você deixa o corpo para frente, você faz o efeito RL, você põe todo o peso, você já transfere com o acelerador, mais o freio, mais você deixa a traseira leve, e aí ela levanta, e você não quer que aconteça isso. Então ela levanta lá, mas por mais que levanta, é uma coisa controlada, tá bom? Então, de novo, aqui só pra vocês verem, ó. E você não tá esperando. Então você também já tá cansado, você voltou, tá com a cabeça, sei lá, eu aonde. Ó, você demora pra tomar uma atitude, ó. Entendeu? Você demora pra tomar uma atitude. E aí realmente também, né? O carro que não tem luz de freio, brincadeira, né? Brincadeira. Não tem de nada. Aí também é de doer, né, meu? Isso é uma vergonha. Você entende? Às vezes você fala, não tem que estar tá rodando. Tem séculos de veículos que não tinham que estar tá rodando. A podridão fica lá. Às vezes um cara desse não tá fazendo na rua, sabe? O cara simplesmente ele sai e não sai ou tá fazendo? Tá fazendo volume, é figurante isso aqui. Entendeu? Mas enfim. Deixa eu mostrar o vídeo pra vocês que eu queria falar. Aqui, ó. Eu saio do carro. Ó, esse carro breca. Aqui breca também, ó. Ó, brincou, mato na embreagem, freio, freio, freio, freio, freio, freio, freio, freio, freio, freio, freio, já era 60 a 0. Se eu invento de reduzir marcha, qualquer coisa, tinha rendido aqui. Take do vídeo agora aí pra você ver, sem eu falar nada. E Escarbossa, Acho que é isso que fala, né, Luca? assistir Lucas? seus vídeos há algum tempo e foi meu primeiro track day. Minha moto é uma CB Twister 250F. Usei a calibragem 27 atrás e 28 na frente. Atrás poderia ter murchado um pouquinho mais. 26, 28, só que é quente, filho, ou é frio? Porque quente é legal 25, 29, 26, 29, tá? 28 aí já estamos falando de mínimo quente, beleza? E ô, isso, nós estamos falando moto pior, Twister, R3, Ninja, Ninja 400, acabou. 600 para cima é no mínimo 30 na dianteira, mínimo, eu gosto de 31, mínimo 30, tá? Beleza. Estou mandando o vídeo inteiro, porém, meu quase tomo foi a partir do minuto 10:52. Observação, eu sou da moto que irá aparecer na frente de quem está gravando. Tenho muito o que aprender ainda, mas gostaria da opinião de um especialista, entre o especialistas. Tipo, sei lá, mas não tem certeza, mas sou eu mesmo. Pô, mas essa aqui. Parabéns pelos seus vídeos e desde já agradeço. É agradecido aqui. Vocês de falar: o pneu é um Diablo Rosso 2, original da moto. O Rosso 2, para essas motos, vai bem pra caramba, tá? E o Autódromo Cascavel, aproximadamente 16 horas da tarde. O horário é novo pra mim. Se você quiser falar da hora, sabe o já já que quer falar? Já fala ali, Tóquio, Miami. E... Não, zoeira, porque assim, ó. Você me fala horário, faz sentido, mas aí tem que ser horário, temperatura, ambiente e temperatura da pista. E aí temperatura do teu pneu. Aí a gente trabalho a trabalho horário. Então é melhor parar não falar horário mais. Porque é uma loucura, vai longe, entendeu? Mas, Lucas, fica com o seu vídeo. E, filhos, assiste o vídeo do Lucas. Então, veja, você é o lado da frente, certo? Pô, eu juro que eu olhei umas três vezes o seu vídeo pra entender aqui, eu acho que eu cheguei numa conclusão e você vai concordar comigo. Ó, falta sair mais tronco junto, aliás, pode, pare... aí, vamos ver. Vamos com calma, vamos com calma. Ó, vamos com muita calma aqui. Primeira coisa, por favor, time, macacão, uma peça não existe mais, ele está restringindo o movimento de vocês, somente tronco cobertura de perna. Então, ali você vê que você está meio birimbau ainda, tudo bem, seu é começo, e eu também já fui birimbau total, é, mas ele está restringindo o seu movimento, tá? Então você abre o, um pouco o quadril, a perna aqui e tal, e o tronco está aqui, tem que vir uma coisa uniforme para cá, junto, mas não foi isso que te derrubou. Aí você vai ver um, uma fumaça aqui, você fala, ah, a pedaleira pegou, então na hora que você inclina, antes da pedaleira pegar, ela está escorregando, e aí eu tenho duas coisas pra mim. Poderia ser a reaceleração. E aí o pneu, dependendo, 6 horas tarde, a precisa estar tá mais fria. Ele escorrega e vai, certo? Mas ela não teria essa força pra fazer tanto sozinho, porque aqui é uma curva de alta. Acontece isso na curva da vitória. Então é uma curva que você vem lançado, você faz, vem e já vai cair na reta principal. Eu acredito que aqui foi o seguinte. Olha o movimento que você faz aqui, ó. Tem uma redução aqui, ó. Ó, no meio aqui, ó. Ó, você põe mais uma, você põe mais uma e acelera, tá vendo? Você põe mais uma e acelera, tipo uma redução. O que acontece? Eu acho que você reduziu a mais, e aí ela, quando você solta a embreagem, ela dá aquela... Yeah! O giro sobe com tudo, você reacelera, e aí ela não aguenta. Distraciona e volta, entendeu? Por quê? Porque se fosse uma coisa de pneu e pista tão fria, ela não teria aderido tão rápido, tá? Então aqui eu acredito que você reduz a mais do que necessário, o giro sobe com tudo, tá inclinado, você reacelera, e aí, meu, RPM lá em cima espanca de torque a hora traseira e ela escapa e volta, tá? Então, cuidado aí com essas reduções, que às vezes a gente quer ter muito freio motor para no, nos ajudar, para ficar mais confortável. E tem curvas que você, depois que você entende, você não precisa de tanto freio motor, é mais lançado. E essas motos, principalmente, é uma pilotagem mais lançada e você precisa de acelerador para posicionar onde você deseja a motocicleta. Então aqui, eu acredito que foi muito mais a redução junto com a aceleração do que é, simplesmente só a inclinação acelerando, tá? Ela não teria fazer esse efeito tão forte. Ela teria dado uma chacoalhadinha e já era. Então muito cuidado aí para vocês que fazem muitas reduções antes da cor para espancar o giro lá em cima, tá? É, trabalha com giro mais duas mil, dois mil RPM um pouquinho mais abaixo, tal. É bom Pra não dar essa paulada na moto, beleza? E aí, consecutivamente, já pega a pedaleira no chão, já fica em tese, aí você dá uma paola com a perna no banco, já cai pra cá, aí já dá aquela loucura máxima, tá? Então é, é isso aí que aconteceu, beleza, filhos? Vamos pro próximo? Together. Rafael Soares, Análise de Queda em Romeiros, olha lá. Boa tarde, filhos, segue meu vídeo para meu vídeo aí para você analisar, sigo você há algum tempo, não queria participar, mas acho necessário para a evolução. Segue calibrado, quente dianteiro 31, legal, traseiro 28, uma CB500F, pneu Rode 5. Mas a CB500 ainda, ainda vai, tem uma, essa borrachinha segura para a CB500. Fui realizar a curva pela décima vez um dia, no quilômetro 61, olha quilômetro 61, lá, meu número, quando fui ao chão me chocando contra a proteção da rodovia. Tinha uma mancha de óleo no chão, não sei se pode ser isso. Meu parceiro estava filmando. Bora do estamos tamo junto, grande abraço, segue o link que do... está no privado. Peço que mostre até o final para, mo... Peço para que mostre até o final para mostrar a placa. Não consegui tampar. Ah, não é para mostrar a placa então. Eu acho que não é para mostrar a placa. Olha lá. Eu vou tentar não mostrar a placa aqui então. então vamos, vamos cortar. Mas fica com o peixe aí. caiu, é onde inclusive já morreu alguém e todo mundo que vai para o cai ali. O tá? que que acontece? Essa é uma curva tanto para quem está descendo quanto para estar tá subindo, em dois estágios. Então ela aparece uma coisa e de repente ela fecha e já era. E para quem está subindo é a mesma coisa, por mais seja subida, ela está aqui e se olha e fala, ah é isso aqui, daqui a pouco ela faz assim ó, e já era. Então essa é uma curva que não adianta buscar velocidade nela. Quando você vê eu fazendo, tudo bem, eu faço mais rápido, mas eu sei exatamente o que eu preciso fazer ali. E eu vou falar uma coisa pra vocês, quem tá iniciando, não experimenta fazer e não tenta fazer igual eu faço no meu vídeo, porque você vai se prejudicar e você vai passar reto ou você vai deixar desistir aqui na terra. Então, o que que você precisa fazer? Presta atenção, é igual quando eu começo lá o meu take, então só pra vocês entenderem, eu começo lá, tem aquela curva apertada, ali é uma curva que eu não invento, faz de primeirinha ali tal. Deito na mãe, a hora que tá gostoso, vou lá, reacelero e vai embora. Aí tem lá uma esquerda, aí vem uma direita média, meio, um giro mais alto, uma direita apertada, aí tem um desnível ali e tal. Aí vem direita, esquerda com o guarda de rei, vai lá, lá, lá, lá aí bah, sai a sequência de S lá embaixo e tal. Aí eu faço lá depois do S uma direita, esquerda, esquerdona, que aquela frenagem lá embaixo, e aí é justamente essa direita aqui que parece uma coisa e de repente ela fecha por trás da roda da rocha, é essa direita aí que eu tô falando, tanto para quem desce quanto para quem sobe e você caiu, lá não é mancha de óleo, lá é simplesmente uma curva traiçoeira, então a galera já entra achando que é uma coisa, entra inclinando o máximo e quando está na meu curva você vê rendido, aí o que, que você faz, no desespero você tá lá inclinado o máximo, se você desacelera, você vai vir para cá pegar na tartaruga e já era, você freia, você freia automaticamente. Porque é instantâneo, é instintivo. Você toma, toma e já está inclinado. Então, curso de suspensão já sendo utilizado para fazer a inclinação. Pneu dobrado para copiar o asfalto. Aí você vai dar mais uma, você faz isso aqui. Ó. Então, tem duas coisas. Ou ela bate, levanta e te leva para fora. Ou ela acabou, fecha a frente e já era. Então, aqui é, é entender a curva. aquela coisa que eu falo para vocês. Entender a estrada, conhecer. E tem certos pontos... Tanto de pista, por exemplo vai para a potência, tem uma curva lá, vamos falar de pista agora, que não tem velocidade, não adianta você tentar ser rápido. Você tem que entender o traçado para ser rápido. Capoava, ferradura, lá antes da reta oposta, que vem a reta lá e depois a principal. Não adianta você inventar de querer fazer aquela, rupa, aquela curva muito rápido, porque vai dar problema. Ela é negativa num ponto, você vai cair. Então tem certas curvas que não adianta inventar. Essa aqui é uma delas. Então, vamos lá até a curva lá aqui, ó... Então vem aqui, ó, pra quem tá subindo é isso aqui, ó. Essa curva aqui, ó, que é pra quem tá descendo, ó. Ela parece uma coisa, ó, tá vendo? Aqui você é falar simplesmente uma curva que vai continuar assim. Só que não, ela fecha mais e você se rende, ó. Ó, você entra aqui, você já entrou tudo, ó. Você já entrou tudo aqui, ó. O que que você tem? Nada. Hold 5? É isso, já era. Então, aí você vai tentar chamar mais um susto. Ó, e você... Se tivesse um pouquinho mais perto aqui, você ainda podia dar uma esparramada. Mas você já tá rendido, você já tá quase perto, do seu Então, você tem só o susto e já era. Ó. Acabou. Freio, freio, freio, freio, freio, Acabou, já era. E tanto é que o estágio que você tá, você não tá nem tão em cima aqui. Você tá mais para cá. O joelho tá passando mais aqui. E aí já era. Então, essa é uma curva que derruba muita gente em Romeiros, tá? Olha quando você desce, ó. Dá uma olhada. Você vem uma curva tanto tá? assim aqui. Olha o que ela faz aqui no meio, ó. E aí, galera, não consegue completar isso aqui. Por quê? Porque você tem que vir fora, fora, fora, fora e fecha aqui, ó. Assiste meus on de Romeiros. Vocês vão ver como é que eu faço essa curva aqui. E pra subir, eu faço morto essa curva. Eu não invento aqui nada. Eu venho até... Na hum, hora que eu curti ela, eu vou lá e toma. Ninguém entende nada. Por quê? Porque é uma curva que não adianta inventar. Beleza? É isso, filhinhos. Vamos pro próximo vídeo. Espero que tenha te ajudado aqui, filho. Tio Ai! Garagem do macaco. Fala, filhos! Luxo total? Luxo. Gostaria se possível que o senhor fizesse uma análise dessa minha cagada esparramada na Serra de Mantiqueira SP, onde eu invadi a pista contrária com a minha Yamaha FZ6. Cuidado, hein? Raridade, dá uma pancada em uma hora e não consegue mais arrumar. Pneu Metzeler Rotec Z6, par, com calibragem fria 28, dianteiro e 25, trás. Sei que esse pneu não é recomendável. Muito bem. E nem próprio para forçar nas curvas, muito bem. Mas eu sou teimoso e burro. E conseguiu atingir o objetivo. Olha lá. Preciso de ajuda psiquiátrica. Também. Não, na verdade, aqui não é muito.. Você, é, você precisa de uma surra. Surra bem dada. Entendeu? E aí, tipo, falar não é pra fazer assim, não mais. E já era. Não, mas não. não, não. Aí a mão te derruba. Qual é o próximo passo? Acabou, né? Então, é isso. É, desde já agradeço. Segue a, anexo. Au! É isso aí. Você sabe que eu fico pensando numa coisa Que rapidinho, vocês querem com o vídeo? Não existe nada na vida que seja melhor pensando que uma motocicleta. Ela não está preocupada o que você acha, o que você pensa, como você é com a vida. Se você cagar com ela, ela vai te derrubar. Olha lá. É ficar com o vídeo. E. Não vamos acreditar em ninguém, né? É, acho que você também não precisa apanhar senão a gente fica muito maldoso aqui. Fica o vídeo. Essa calibragem que você usou, mesmo fria, não existe. Vai no mínimo 30, time. Eu já falei. 600 é 30 no mínimo na dianteira. A traseira tá bom. Sabe o que você fez com esse pneu? Porque esse pneu é aquele pneu de fora, que é pra durar. Urra, bicho, eu comprei. Putz, olha, durou 8 mil quilômetros, meu. Puta pneu. Aí o cara, nossa, vou comprar pra fazer um track dayzinho. Aí todo mundo morre, entendeu? Por quê? Porque se você quer durabilidade, não tem qualidade. Então você tá andando um pneu assim, ó. Isso aqui é o seu pneu. Com essa calibragem. Ele não deforma, ele não dobra, ele fica assim, parecendo um pneu de carro. Então o que você precisava fazer? Tirar o guidão e colocar um volante, pra daí você conseguir fazer essa curva com mais facilidade, entendeu? Usando, até mesmo um can, nessa hora ia ser é melhor, com duas rodas aqui, ó, pra você poder fazer. Ou um quadriciclo, daquela, aquela... Sabe? Mas é o seguinte, ó, teu pneu tava assim, ó, ele não dobra, não faz nada. Com a carcaça que ele tem, que é uma carcaça pra aguentar meteoro de frente, também não consegue nada. Então, é uma moto que não vem, ela não entra, e aí... Simplesmente um luxo, né? Entregue ao destino. E o pior é que você não botou nem o freio ali, você, você, você sozinho, você foi super luxo. Ainda... O bagulho meio amplo. Dá uma olhada, ó. Super luxo aqui agora, ó. Não tem freio não tem nada, ó. Do nada, simplesmente, hein? E essa aqui, ó, é uma curva que parece aquela de Romeiras, por exemplo. Então, não adianta, vocês, vocês encurtam a pista à toa, sabe? ó agora você já in, você já entrou na curva aqui ó antes ela acontecer você já está entrando nela então se você entrar nela aqui onde você vai sair aqui onde você saiu agora se você entrar aqui e fechar aqui você vai sair ali então ó, a tua entrada já está errada na tua tangência ó você vai sair exatamente onde você foi nessa parte aqui ó, ó. perfeito então não entrem antes na curva Espera um pouquinho, mas por medo e falta de conhecimento, vocês querem se antecipar para ficar mais tranquilo? E já era. Então, é, tangência é muito importante de curva. E aqui, principalmente, um pneu com uma calibragem mais luxo para vocês transformar. Vocês têm que transformar a estrada assim em retas. Mas para fazer isso, como que é, é, é, eu vou dar uma dica aqui. É o mesmo que o exercício de frenagem que eu já falei para vocês fazerem. Ah, lembra que eu peguei? Oh, Escolhe uma rua, vai lá com a moto, põe 60 para, do jeito que você faz hoje. Se você não mata na embreagem, lá. E vê quanto você precisa de espaço para parar a zero. Porra, eu preciso de 10 metros, 15 metros, sei lá. Porque daí você, quando tiver 60, você já vai dar essa distância automática no seu cérebro do cara da frente. Se der uma merda, você não vai bater. Curva, eu não me sinto bem pendurando, eu venho até aqui. Então é até aqui que você tem esse raio, certo? Então nesse raio, dentro disso, transforme em pequenas retas. E aí o que você vai fazer? Pô, se eu consigo inclinar só até aqui, você concorda que se ela der uma fechada aqui, você está rendido? Então o que que você faz? Vem mais aberto aqui, reduz, reduz, reduz, reduz, reduz, reduz, reduz solta o feio, fica um pouco mais confortável para fazer menos velocidade, entra e vai embora. Depois gradativamente você vai crescendo a velocidade, mas uma vez que você tem os, os limites, vocês não podem querer antecipar as coisas, entendeu? Pô, olha eu, eu até hoje brigo com o meu posicionamento. A minha esquerda, a minha direita por exemplo, ela vem melhorando gradativamente e eu sempre coloco um vídeo explicando o posicionamento para a direita que é o mais difícil. Hoje é um posicionamento mais legal do que um de 2016, por exemplo. Então, vocês não podem ter pressa com a moto, entendeu? É uma coisa que a gente vai andar a vida inteira. Se você não compete, mesmo competindo aqui no Brasil, é a vida inteira. Ou até o bolso, seu, seu bolso aguentar. Então, vai na manha, vai tranquilo. Mas lembra disso aí, vocês fecham as curvas antes e aí não tem como. Vocês vão, inevitavelmente, sair espalhado. Próximo. Jonatas Franco. Bom dia, Durval. Olá! Ah, tá aqui, assim. Siga o seu trabalho Há uns 4 anos Curto muito seu conteúdo, além de divertido Você é muito didático, ensina muito para nós Preciso fazer um curso com você Espero que até o fim desse ano Você seja o seu tempo de fazer o curso tá é, Fim desse ano e sobe tempo e grana para fazer Segue o meu vídeo do meu cunhado Estávamos no Monteiro Lobato São, São José dos Campos Para Campo do Jordão nessa é a Minha primeira vez nessa serra Ele já conhece mais é a primeira vez dele com a moto. É uma moto, que não, é, é uma moto mais potente, no caso uma CB500F, e ele estava com essa moto só há 10 dias. Pneus originais ainda, calibragem eu não sei dizer exato. Se eu não me engano, ele tinha colocado 27 30. Não lembro ao certo. Está certo, isso adiantou é também, então não lembro ao certo. Não dá não, não O vídeo todo acontece sustos bem preocupantes. Acho que juntou o conjunto novo da moto nova e o tempo que estava complicado. E a experiência ainda com a moto Eu sou o da frente da MT-07 É, ainda com a moto Eu sou o da frente da MT-07 Foi de boa porque sabia Que ele ainda estava aprendendo. Mesmo assim aconteceu E ele está bem, se recuperando Conseguiu voltar andando E a moto não fez nada Nada mesmo Mas ele quebrou o joelho Porra Caralho Mano, mas é... Ficou é... louco, velho e você sabe que é bagulho que é meio que assim né, quando a moto não dá nada, geralmente a gente já era. Quando eu quebrei a clavícula, a moto saiu intacta, eu quebrei a clavícula em três pedaços. É uma bagulho muito louco, velho. Tipo, eu gostei que não deu nada, deu nada, ele quebrou o joelho. Tranquilo, mas aguento firme a volta toda, este está de molho, se recuperando, mas não veio a hora de andar de novo. A recomendação foi, eu troque o pneu e faça um curso com o Duval Luxo. Ô oh, filho, então vem a hora você ficar bom do, do joelho, hein, pelo amor de Deus. Tamo junto, segue o vídeo no YouTube, assista completo. tem um erro no vídeo, tem a queda no final, grande abraço e até o fã é nozes. Ele não me enviou arquivo, mas se não conseguir ver, sei lá, me retorna que eu dou um jeito, abraços. Filhos, fica com o vídeo aí, pelo amor de Deus, e tio Guedinha, esse joelho e vamos fazer um curso comigo. Filho, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção pra você é aqui ó, freio ó, freio dianteiro, freio dianteiro, tá vendo? Você não solta a mão do freio e isso faz a moto ficar quadrada, ela não entra, porque quando você fica apertando o freio dianteiro, lembra, você força aqui ó, aí você tem um ângulo do trail braking te facilitando, você mudou a geometria da moto, só que chega num ponto que pra inclinação acontecer, uma vez que você não sabe a calibragem e se tava é, 27 30 na dianteira ainda 27 horrível porque o pneu tá assim ó e se for 30 nesse gelo aqui também o pneu também tá dobrado assim ó então ele tem que ficar um pouquinho mais cheinho 32 em dias frios é um pouco mais cheio para que o pneu consiga pelo menos ficar um pouquinho mais intacto sabe a gente quer deixar ele mais um murchinho para dele mais só que ao um tempo a gente vai ter uma moto mais lenta de entrada de curva então aí não pode ficar muito travado no freio porque senão ela vai ficar quadrada, entendeu? E aí é melhor, quando quem tá começando, um pneuzinho um pouquinho mais cheio para ela fatiar melhor, tá? Mais cheio que eu falo de 30 para 32. 32 ali, um dia mais frio é interessante para quem tá começando que fica às vezes com a mão aqui, ó, porque ele, não, ele vai te, te ajudar a sentar de curva. Quem já é um pouco mais agressivo, eu tô usando sempre 32, pra ser sincero. 31 é o meu mínimo, tá? Então é isso aí, mas como você fica com a mão no feio, ó, ele fica dobrado. Aí precisa é de curso. Né? o pneu, suspensão para entrar, só que não entra, ela fica quadrada e tirando para fora, quadrada e para fora então o trail braking ele é até o apex, mais que isso porque você não está confortável com a velocidade você se coloca em risco, você tá se colocando em praticamente todas as curvas aqui ó. e a mão ó, direto aqui no freio, ó. freio aqui, frente aqui, aqui de novo ó. a mão está aqui, agora aliviou o freio, ó, vamos lá Aí vai ter, ó, a passagem do carro, né, ne neblina, né, fiozinho ó lá, lá, lá, lá, ó, entendeu? Aqui já, já te deu um sinal que você tinha que reduzir tudo. E o último aviso é igual, a mão no freio aqui o tempo inteiro, ó lá, ó, mão no freio aqui de novo, ó, espalhando, ó, mais aqui, ó, tá vendo? E aí já era, então, tem um certo ponto que você tem que vir com ela e já era, ó, ó. Tá? E aí até onde vai a queda, né? A queda. Você já teve um aviso aqui. E aqui, ó. Ó, de novo, mono freio, mano, freio, freio, freio, freio, freio, freio, freio, freio, tá freando e pega aqui, ó. Aí não tem jeito. Entendeu? Então, time, é o seguinte, é.. Pega a maquininha aqui de fazer essa barulha. Então, vocês têm que tomar cuidado com essa questão do freio de. Ah, isso aqui né eu vou tirar. Tem que tomar cuidado com essa questão do. Opa, peraí, só um pergunta, Maravilha, Maravilhoso. Acho que a questão da vala também vai te ajudar a fazer tudo um negócio o saco aqui, ó. Já não vai ficar mais. Então é o seguinte: vocês precisam se concentrar nisso. Cuidado com a mão no freio dianteiro toda hora, porque a moto fica quadrada, ela não entra. E aqui é a questão de ser a primeira vez, adaptação com a moto, não conhece a estrada, frio. Então tudo isso é, junta pra acontecer um probleminha. Aí nessa hora, cara, se você tava na frente e já conhecia mais o trajeto e tal, não sei o que, dá uma tranquilizada no cara de trás, que é o que eu faço, exemplo, na pista, por exemplo. Cara, quem me encontra em Romeiro, às vezes sabe, até mesmo um nativo aí, deixar um abraço pra ele, a primeira vez que ele andou comigo, eu tirei a mão muito, porque eu não sei o, o, como que é. Então, não é tipo assim, desqualificando a pessoa, pelo contrário, é preocupado com a pessoa, é querendo falar assim, ó oh, filho, eu deixo, vamos aqui que aqui não vai dar nada. O cara veio bem, pô, beleza, vamos aumentar um pouco o ritmo? Vamos. Cara, viu que ele errou esse 4 curva? Já? De novo, calma aí, respira, vamos tranquilo. Que é o trabalho que eu também faço em pista, então não adianta, eu me adequo ao ritmo do cara. Não é o cara que tem que vir me buscar, eu tenho que trabalhar o ritmo dele. E aí eu evoluo gradativamente, é, tipo segundo por segundo, aí não tem susto, entendeu? Então é isso aí, esse, é, a mão no freio dianteiro ali direto complica muito, a moto fica pesada. É tipo esfera, é, calo na caixa de direção. Que nem quando eu falei pra vocês, vocês assim, Pô, verdade, né? O carro o, o Metzeler K1, K2. Mesmo o Cup 2 gelado, sai nos pneus da B2, que parece. Parece que tem um, um calo, né? Parece que o eixo tá solto, que ele tá fazendo assim lá embaixo. Por quê? Porque tá gelado. Então, é, essa sensação com a mão no dianteiro é tipo um pneu gelado. Entendeu? Então é isso aí. Rodrigo Machado. E vai ficar pro próximo. Filhos, É isso. Certo? Você já sabe o que eu tô fazendo esse esqueminha agora. para não ficar também tão gigante e você curtir e tal. Então aguarda, aproveita as dicas. E por favor, vamos se cuidar aí, beleza? É nozes total. Obrigado por gostarem tanto desse conteúdo, por me mandarem os e-mails, inclusive. Apesar da zoeira e tal, não sei o que. Sempre tem uma mensagem aí de ensino, educativa e tal, não sei o que. É porque se a gente fica só aqui na agressividade também, perde a graça e eu sou zoeiro. Então vocês estão ligados. É nozes. Now! You got it.